Olá, meu povo! Então, as nossas estampas, elas são essas aqui, tá? Você vai receber assim, como tá ali embalado. Temos todas essas estampas aqui, tá? Essas estampas animadas aqui, que eu tô mostrando pra vocês, ela vai estampado só as costas, tá bom? A frente daí, ela vai um molde pra você montar a frente, comprar tecido, né? Mas as costas, ela vai estampada, tá? Essas do Brasil aqui, ela é completa. Ela é estampada frente e costa e ainda vai bonezinho, tá? Então, vocês vão receber assim, ó, da forma que tá aqui, né, ó, vem as oito estampas assim, ó, vão receber o tecido assim, como eu tô mostrando aqui, ó, tá? Aí, vocês recebem o tecido para destacar ali as costas, né, e tá fazendo a tua peça. A do Brasil, ela é toda, tá? Tá? estampada aqui ó, vocês vão receber. Assim, vão pegar os moldes que vem, vem a tabela de tamanho, vem o um mapinha de como você montar esses moldes da frente. Aqui aí é só você montar, colocar um PDF em cima do outro, ali no maizinho assim e vai montando as todas as tuas frentes, as oito frentes que você vai precisar para fazer tua peça. Aí você compra o tecido, tá? PA, PV, malha, né? Para você, tá fazendo a frente, e assim você vai receber os teus moldes. Você vai abrir e destacar a peça que você destacar. Todas as peças aqui é do Brasil. Olha, a do Brasil é toda estampada aqui. Você vai ter a frente e as costas, tá aí. Aqui é só você cortar todo o tecido, juntar frente e costa. Todos eles vêm com o tamanho ali certinho, juntar cada um com o seu tamanho e a costura, né? Você vai cortar assim como eu tô fazendo aqui, ó, tô destacando um tamanho aqui, né, para mostrar para vocês. E após cortar as costas aqui, a gente vai cortar a frente, destacar a frente do mesmo tamanho, mas vocês vão colocar num lugar a maior, né, para destacar todos eles e colocar por tamanho. Aqui eu vou destacar a frente do mesmo tamanho para mostrar para vocês, né? Então, é isso que vocês têm que fazer, tá? Todos eles vêm com tamanho ali certinho, cada um com o seu tamanho. Aqui na cava, aqui do braço, aqui, ó, tem um tamanho ali mostrando qual o tamanho que é essa frente. Aí, você vai cortar a frente do mesmo tamanho das costas para Tá montando a tua peça, tá? Tem o um risco certinho onde você tem que cortar. O próprio tecido é o teu molde. As estampas das peças divertidas, elas são nas costas. É só as costas, tá? as costas já vem estampadinha bonitinha aí a frente você vai receber os moldes para você tá juntando ali certinho e cortar no tecido não vai junto no pedido tá bom Do, no pedido dessas estampas divertidas que é a jardineira o xerife e o turista neste pedido vai as costas estampadas e vai os moldes da frente impresso para você montar tá bom é isso, gente. Beijos.